Oi malta, estou aqui a gravar mais um vídeo, hoje aqui, uh, não estou no Roblox, eu já vou tirar, mas malta, estou aqui hoje no Minecraft 1.16. e malta, o que é que nós vamos fazer hoje, de fazer a nossa linda farm que eu vos prometi, Está aqui a carregar o Minecraft, malta, e onde é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui mesmo. Para isso eu vou aqui dar aqui uma lisa dela, mesmo que seja com pedras não faz mal. tá? Ai. Desculpa se tiverem a ver o rato no meio, é que às vezes eu preciso que vejam o rato e depois ativo o rato, malta. E fica aí a aparecer o rato, tá? No meio. Pronto. Tinha que chover. Eu aprendi um código que era barra. Não. Já volto malta para ver. Tá? Malta, voltei e já sei. Barra. Togo. Como é que escrevo malta? Completamente esqueço me Tu... Tô... Não, malta Tu... Tô... G... Olha, vamos pôr o comando Normal e pronto, malta ah, Onde é que está? É Malta Clear E malta? Bora lá, agora, aqui, desculpem malta, eu só gritei para o meu gato parar na porta, e está a continuar malta, não sei mais o que fazer. Bora lá então, agora tirei isto tudo para poder fazer a minha farma linda, bora lá, pronto, já está. Já está isto tudo malta. Deixar aqui uma plantinha para fazer o que quiser. E o meu menu está de novo todo cheio que eu já estou farto que ele já esteja assim. Já o põe praticamente um baú inteiro. Eu preciso de mais baús. Temos que ir ali à nossa casa. E bora lá guardar o resto. Isto não, isto não. Isto também não, malta. Isto também não. Então bora lá faltar. O nosso menu já não está cheio. Não está assim tão cheio. Mais isso. Vamos lá gastar isto. Pronto. E a, grav, a gravilha. Vamos lá ver se eu consigo transformar. Em Silex, Ou seja Consegui É Silex É Silex, uh, Vamos ter que ir lá de novo Vamos guardar neste E pronto malta Vem lá eu já enchi praticamente milhões de baús lá no Nether, aqui no mundo normal, eu já nem sei o que fazer, malta. Agora, olha lá, por isto aqui, eu vou precisar de muito espaço. Bora. Pronto, tenho aqui todos os itens, eu vou pôr... Uh. Uma picareta, caso eu faça alguma porcaria. Pronto. Eu esqueci-me da fornalha, acabei-me de esquecer, acabei-me de lembrar que me esqueci. Bora lá ver se tem aqui algum item. Não, não há nada disso. Ok, isto é mau, malta. Muito mau. É muito mau. Eu não tenho de itens que preciso. Ah, uh, onde é que está? Eu, eu lembro-me de ter buscado todos os itens Até a fornalha Devo ter posto aqui sem querer Não Malta Eu não tenho lado nenhum completamente Então bora lá no Nove não é 8, E bora lá. Nonsense. Hum. Agora só preciso de funil. De um funil. Que não me apetece nada a fazer, malta. Sério, não me está a apetecer nada a fazer um funil. Mas bora lá fazer isto. Agora, como é que vamos fazer? Já não lembro da farm malta como é que se fazia, bora lá aqui, é este mapa aqui tá, o é, meu mapa das farms é aqui, não. então é assim, eu só preciso olhar para uma eu, eu aqui, ok, para que dê, põe um por baixo malta, um funil lá do lado, estão a ver? Pronto, já sei como é que é de novo. Foi aqui ao modo espectador, isso tudo para encontrar os itens e já tenho aqui um funil. Olha lá. Também já, ganhei, já fui buscar mais vidros, isso tudo. Pronto. De seguida, o que é que seja aqui? Põe-se aqui um, aqui outro, aqui outro, e depois aqui as areias. Já me enganei, como sempre. Eu vou pôr remendo aqui na minha... Ah tá... pronto e pronto é um pouco feio é um pouco feio de olhar de longe mas é a única coisa que temos Malta eu deixei minha picareta com com Malta esqueci-me do nome completamente Malta esqueci-me completamente com toque suave Lá no nether. Silky Toads. Sério, malta, sério. Pronto, pelo menos estou aqui. Já nem me lembrava como é que era aqui no nether. Mas agora já me lembro de novo. E é horrível. Onde é que está a malta? Perdi. Perdi aquela picareta. Malta, Perdi. Perdi a picareta. O que é que agora eu faço malta? Eu não sei. Mas sabem o que é que devemos de fazer? voltar para pôr uma glowstone. Uma pedra luminosa. E agora bora lá. Malta já sei onde é que poderá estar. E já agora malta eu ando a poupar muitas. muitos foguetes de artifício. Pronto. De seguida malta, o que é que se faz? Feito aqui. Aqui. E aqui. E depois faço isto, tá? Eu vou precisar de mais espaço aqui vou. Mas por enquanto não vou fazer nada. Uh, e um aqui. Vem. Não, malta, enganei-me todos. Estava a me enganar tudo. Enganei-vos a vocês e a mim. Quem estava a imitar-me, não faça assim, malta. É mais um bloco para cima e aí vai ver um bloco para cima e vai. E agora faço isto também aqui, né? Vou fazer aqui uma mini estrutura. Aqui, estão a ver? Eu vou ter que mudar tudo o resto desta zona, sim, vou ter que mudar tudo, mas mesmo tudo, malta, para outra zona, para outro sítio. Pronto. Agora, o que é que se faz? Um para ali e outro para ali. Elimina-se este. E depois para ali, isto não vai parar. Agora vamos fazer aquilo para parar, né? Quero Quer que isto pare? Quer? Então, bora lá. Para parar, malta vai, vai ter que usar aqui um pistão uh, com adesivo. Nesta zona. Deixem-me só tirar aqui a litra. Já estou farto de litras. e aqui pronto. De Water clear. Vamos lá ver aqui uma coisa, Eu só quer ver aqui isto. Tá aqui, tu. tá, tá, tá. E agora bora lá. Estou a tentar Não, malta, não consigo completamente. Vou ter que utilizar um aqui, malta, e o outro aqui. Pronto, agora sim. Não quero isto para nada. E correto, tu, tu, tu, tu, E preciso de uma alavanca. Uma alavanca, estão a ver. Uma alavanca para aqui. Eu vou tirar isto aqui. Aqui. E agora vou fazer aqui uma estrutura gira. Ah. Pronto. Vem. É assim que se faz uma daquelas estruturas lindíssimas. Estão a ver? Agora, de seguida, malta, vamos ter que utilizar mais outro deste. Ups. Pronto. E vamos fazer a mesma coisa. Assim não. Malta, já posicionei dois mal. Ok. Eu estou a tentar, malta. Sério. Malta, eu não consigo mais. Já estou farto. Sério, malta, sério. Eu não consigo. Estou farto de dizer sério. Malta, sério. Eu não vou falar de malta. Daqui é o rei dos noobs. E eu só sei nobar. Sério, malta. Pronto, finalmente. Malta, finalmente, sério. Finalmente. Agora nós vamos aqui. Aqui e aqui. Estão a ver? Vai tapar um pouco de ali vai. Eu também estou triste por isso. Mas este é um dos únicos sí que eu posso fazer isto. De seguida, outro sombista. E agora, um destes. Agora vamos com o redstone. Desculpa, malta. Agora é só fazer o mesmo do que o outro, então não vou. Há muito tempo funcionou. Eu é que estou preso, graças a estes baús. Eu tenho que tirar estes baús daqui para outro sítio. Para isso, preciso de espaço, obviamente, no meu inventário, coisa que eu não tenho. Ah, e malta, precisamos mais vidros. Como é que se faz isto? Eu não sei. Se calhar assim. Pronto, eu não quero ter tantos circuitos aqui à mostra. Eu prefiro ter até vidro. Pronto. E de seguida, vamos aqui. Não, aqui não. Malta, já estou fazendo, estou a perder vidros, vidros para nada, vidros bons que não fizeram nada de mal. T-barra time, time, malta, time set, zero, malta. T-Wide Clear T-Time Set Day Já estou farto disto. Toda a hora estou aqui a mexer. Claro que me esqueci do peitoral. Não está aqui. Perdi a minha picareta de soco e todos temos pena. Estou também triste. Vê-se na minha cara. Vê-se logo na minha cara. Estou triste. Estou a tentar aqui fazer uma estrutura linda. Maravilhoso. Vamos fazer o quê? Isto aqui. Hum, hum, hum. Bora lá. Temos de estar aqui a apanhar isto tudo. Mas ok. É o que eu mereço. Pronto, e agora vamos ao último, ao último observador, e estamos quase a terminar a farm, como estão aqui a ver. E, bora lá pôr a última parte, aqui... E vamos pôr aqui uma areia. E aí vamos pôr o pistão adesivo. Pronto. Agora vamos lá pôr até ali. E pronto, malta. Estão a ver? Agora não precisamos de, de ativar 3 e precisamos desativar de e ativar 2. Tá. E tá. Não. Também temos que parar. Pronto. Terminamos agora a farm. Ai. Senti aqui um mosquito. Vamos lá testar, foi para a fornalha, mas os carvões tem que vir aqui para baixo, não para cima. E é, fica aqui no vídeo de hoje. Espero que todos tenham muito gostado do vídeo. Quem gostou, não se esqueça, de deixar o like maravilhoso. Um grande abraço, foi malta, tchau.